E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a Eterna Noctis, Metroidvania é sensacional pra PC e multiplataformas E hoje a gente pretende fazer a forja, a forja completa No último vídeo a gente desceu aqui pras cavernas, fez o povoado goblin, caverna de cristal e derrotamos o verme Hoje a gente pretende encontrar a forja A gente já começa assim né Tomando Tá o rei goblin ali Realmente não importa Nosso personagem não está muito forte Vamos ver se estamos indo para o lado certo Talvez Não sei se é a entrada da forja por aqui Tomara que seja A gente tem, derrota bastante os inimigos para aumentar a nossa porcentagem ali, ó. E aí, com isso a gente consegue juntar pontos e melhorar o personagem. Então a gente sempre te, acaba dedicando um pouquinho do tempo a isso. E aqui que é a entrada. Acho. É, tá com uma. É, é. Definitivamente aqui que é a entrada da forja. Pela caverna de cristal, eu acho que tem outra entrada. É tipo uma porta, e essa menininha aqui vai passar uma missão pra gente que é pra encontrar o pai dela. Então. A gente tem que explorar bem a forja, porque você tem que encontrar o pai dela em três momentos né? Os inimigos acho que são um pouco mais pesadinhos aí Até que não Já tem um assento E logo de cara a gente já tem o velho do mapa essa Comprar só mil dogmas, tá uma pechincha. Falam essa língua esquisita, né? Com calma. Esse bicho encostou nele e explodiu. Ponto de habilidade obtido. Dá uma olhada nisso, que beleza. Que da hora, hein? A gente só dando dive maluco Pior que não tem nenhum... Não tem nenhum save aqui por perto Aí, finalmente um. Uns... É, meu Deus do céu! <risos> é, vou, vou ficar por aqui, né? Talvez então, save aqui. Esqueci que a gente tá jogando normal e é que a coisa não vai ser fácil. A coisa vai ser esquisita. O personagem é lento demais, cara. A gente tem a flechinha. A flechinha é necessária aqui. Fundamental. Pra avançar. Hum, que da hora. A gente fez de um jeito esquisito, mas fizemos. Uma coisa que eu, eu acho interessante fazer é quando a vida não tá boa. sem entrega mesmo. Você vai lá e se joga. Tipo aqui, a gente tá com um. Vamos muito longe, então. Joga num. Um lugar próximo ao save, tudo vai dar certo. Vamos ainda é longo, viu? É longo. Nem sabia que esses bichos podiam desarmar o as plataformas. Novidade para mim. <coughs> A forja é uma área bonita. Achamos uma chave. Ponto de saúde obtido. É sempre assim, é sempre assim. <risos> Cara, que coisa difícil. Vai demorar, hein? Vai demorar. Olha isso aqui. Eu nem sei como fazer um <risos> Eu nem sei como fazer. Ah, deu certo. Olha os traumáticos que eu imaginei. Uhum. ruim que a forja aqui ele é muito iluminada né ela tem toda essa luz é bonito fundo até e tá certo lá vem às vezes a gente se complica em algumas algumas situações que não. tipo não é complicado mas a gente fica inseguro porque o hp tá baixo tá aí vai Nossa <risos> É Tá vendo o parcozinho Tá velho Deus do céu. Pronto. Beleza. Se joga aqui. <risos> Pronto. Recupera o HP. Se fosse um jogo que não poderia morrer, sei lá, igual... O que, que é isso aqui? Ah. Encontramos o velho De novo numa área de inimigos Será que vai dar? Maravilha deu tudo certo. Se eu não me engano, são 3 waves. Se eu não me engano não dá para ficar embaixo. Seguimos assim, ó, no sufoco, hein? Não consegui nem respirar. Ó. Acabamos com a primeira fornalha do velho. Faltam três. Faltam duas, faltam duas. me desculpe. Olha lá, a primeira tranca da, da, da Fênix, né? Fênix é um baita chef difícil. dar uma olhada se a gente a gente pegou umas coisinhas por aí né pelo caminho vamos lá para biblioteca abrir a segunda porta provavelmente vai a gente vai ganhar algo que algo muito bom já está uma coisa Aconteceu. A gente vai pular por completo a animação e a conversa Porque senão não é 3 horas de vídeo né, ninguém aguenta Disfarça, a chave que a gente pegou na verdade foi a 4 <risos> Ai ai, da hora hein Muito bem super fácil. Mano. Uh! Da hora, hein? <risos> <laughs> passa aqui tá entendi pronto e maravilha hein a ver aí não né Nossa, conseguimos. Conseguimos, mais ou menos, né? Agora tem um outro inferno. Uf, Rapaz, a gente demorou pra passar isso aqui. Credo. ó. Oh. Traumático porque que eu imaginei. Oh não, oh, que beleza! O que, que temos aqui? Ah, duas, duas flechas, cara. Que maldade! Vou ter que passar tudo aquilo de novo. Ah não. Meu Deus. Tudo bem, de volta à forja. A gente pretende descer. no bicho para ele morrer. Nossa! Que maravilha! Vamos pegando experiência. Tem um baú aqui, se eu não me engano, em algum lugar. Os recursos nunca são demais. Maravilha. É meio enjoado derrotar alguns desses inimigos. Ué? Conseguimos! Isso aqui é só mais pra frente. Não dá pra pegar agora não, eu acho. Vamos ver como é que estamos... Estamos quase lá. Nossa! Quando a situação é ruim, o que fazer? Se joga aqui no negócio melhor coisa que dá para ser feita. Fica muito mais simples Tem vezes que eu não entendo Qual é que é Nossa, olha isso <risos> oh, Parece fácil, hein Molezinha O Cara, era necessário vir por aqui? É um baú. Baú nunca é demais. Poção de saúde obtida. Essa. O que é isso aqui? Parece facinho, facinho. Não é. Que, que precisão que precisa ter, hein? Nossa! Oh, valeu a pena, hein? Tá, perdemos. <risos> perdemos a porcentagem, nossa. Perdemos, perdemos. Tem jeito. Só um milagre. Não precisaria de um milagre. E é, talvez a gente tenha um milagre. Obtido um milagre. Vamos com calma. Vamos com calma. A gente conseguiu um milagre. O okay. que? Nossa! <risos> Tive a impressão que era até alguma coisa no fundo. A gente desceu aqui. Ah, tem que ir pra cá. Tudo bem? Então vamos. Que maravilha! Não estou gostando disso, não, viu? Porém o véio. finalmente chegamos no velho, uma área de inimigos. Segunda área. O tempo passou muito mais rápido do que imaginei. Ok. Traumático. Tá no cantinho sempre. É, até que foi tranquilo, né? Dessa vez a gente nem teve o desacerto de morrer cinco vezes, né? Não morremos nenhuma. Fundo da bigorna na fundida. Vai mostrar que mais uma tranca foi aberta. I happening tem muito tempo para pensar. Pronto, maravilha. Isso me quebra nesse jogo. Às vezes às você vezes quer mudar de orientação rapidamente, você não consegue. E aí se acaba mergulhando no inimigo. Tá vendo? Ah, que que é isso aí fazer o seguinte ó olha o que temos aqui que maravilha a gente vem aqui ó e mergulha né a gente fez meio corrida essa parte o projeto do cara ele não para até atingir um atingir uma superfície olha isso você pode jurar que isso aqui vai pegar a gente mas não pegando as moedinhas quem sabe a gente consegue subir mais um nível Evitando a todo custo de tomar dano, mas já que estamos nesse. Chegamos nesse pé, não é mesmo? Muito triste. Tomamos <risos> Toma muito dano. seis por cento já dá uma olhada nisso <risos> ai ah, é muita muita maldade né quem fez esse jogo odeia quem joga Fazer... O cara acabou de zerar Mulana né? e falou assim, eu vou fazer um negócio mais difícil que lá Mulana Ele não conseguiu porque lá Mulana é impossível Vamos dar uma olhada que a gente pegou? O da alma? É, eu não tava nem com intenção de pegar isso aí. Devem ter anotado a expressão minha. Completamente deformado de tanto. Tanto que eu tô me esforçando nisso aqui. Não, dá uma olhada nisso, velho. Ah não! Meu Deus! Ponto de habilidade obtido, que bom, hein! Não é como se a gente tivesse outra opção, se não pegar esse ponto de habilidade. Então mapa, finalmente chegamos uma parte boa. Primeiro salvar, depois o resto. Cara, isso não tá bom. Ó, me entregar. Mais uma salinha de inimigos É a última salinha Forja Uma má hora para eu dar uma olhada se está gravando, não é mesmo? Não é que foi tranquilo essa parte? Pronto, resolvemos o primeira, primeiro problema. Já basta aí. E... Será que vai dar tempo? Muito bem, tudo da bigorna. A gente vai pegar o elevador de novo Vamos voltar lá, porque na área inicial a gente já vai estar tá na área da Fênix Muito bem é, A gente vai sentar aqui E vamos subir mais um ponto A gente tem um ponto restante Carga de combate Inimigos se afastam quando acertados. Nenhum desses dois é bom. Eu vou usar esse porque... Lá. Me atrapalha menos meu jogo. Vamos lá direto na fênix. Está aqui o menininho. Não é quis conversa com a gente não. É fundamental chegar aqui com duas flechas. Bom, eu tinha dito que ia fazer a fênix, mas realmente não vai ter jeito. Ela é muito complicada, precisa dar muito dano nela. Então vai ficar para o próximo vídeo, porque já ficou muito, muito longo. vocês gostaram da gameplay da Forja, a gente mostrou como entrar nela e como encontrar o velho três vezes. É difícil, também a gente obteve mais uma carga para flecha. Vamos parar por aqui. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um dia nossos vídeos. Joga... A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Esse é os três. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível. E fica assim, até o próximo vídeo. e amizade!